Olá! O Pausa Legal está de volta e a dica de hoje é sobre algo que você faz ou deveria fazer quando acorda, espreguiçar. Este ato é tão bom e tem tantos benefícios que você deveria repeti-lo pelo menos uma vez a cada 60 minutos. O ato de espreguiçar desperta o corpo e a mente, aumenta a disposição, promove sensação de bem-estar, alivia dores e desconfortos, lubrifica as articulações, melhora a memória e a concentração. Você pode aproveitar aquele momento que se levanta para ir ao banheiro ou tomar uma água ou café ou mesmo enquanto estiver sentado, lendo algum documento ou na mesma posição por muito tempo. Que tal começar a praticar já? Algo me diz que esse é um bom momento. Até a nossa próxima Dica Legal. Tchau, tchau!